Aqui nós vamos começar fazendo um monte de mini rabinhos de cavalo, então você reparte o cabelo de orelha a orelha, pega uma mecha pequena aqui no centro, prende com o um elastiquinho e a partir dessas fazer até a orelha, o resto do cabelo, tá bom? Bom, depois disso, nós vamos pegar a fita, fita da cor que você quiser, uma mais larga e outra fina, uma larga, outra fina. E vamos começar com a mais larga, com a agulha de plástico. fazer uma... um pesponto, tá? Então, por baixo e por cima, ó. Por baixo, por cima, por baixo e assim vai. pra ela no meio e a gente vai prender primeiro põe as duas pontas na agulha e vamos só prender aqui direitinho pra não escapar tá bom aqui é o seguinte essa parte vai ficar do lado de cá então eu vou só puxar ó. isso aqui não é não faz parte ainda do lacinho que a gente vai fazer é só pra ficar uma fitinha de cada lado a metade de baixo tá vou entrar aqui lá para trás e ajeitar a fita para que ela dê a volta certinha olha tá ó ela vai ficar assim aqui agora a outra metade de cima Eu vou pra frente, pra frente, e também vamos ajeitar a fita aqui, isto assim e agora cruzar. Pegando um pouco de cabelo e por baixo da fita mais larga, pra que ela saia aqui nessa pontinha. Pronto, olha. Aquela voltinha que ela tem que dar pra ficar assim, tá? E agora, vamos pegar o outro lado. Aqui, ó. A primeira metade. Agora, aqui, a gente faz o contrário, né? Então, a primeira metade é pra fora. E a segunda metade é pra dentro. viu, que não é tão difícil e cruzar pegando um pouco de cabelo, ok ó lá e aqui assim ajeita-se e vai ficando a estrelinha Metade do cabelo pra dentro. E a outra metade do cabelo pra frente. A outra metade. e vamos cruzar por baixo da fita azul dá pra ver aí direitinho como é que faz a fita? ó. aqui tá? e agora este lado este lado é o contrário aqui você pôs por baixo e para trás por cima e para frente aqui você vai por baixo e para frente na mecha de baixo para frente na mecha de cima para trás E cruzar por Aí, conforme vai puxando, vai ficando aí certinho. Bom, aqui a minha fita ficou um pouquinho disfarça, né? Ninguém viu. Minha fita ficou um pouquinho pequena, não dá pra fazer esse último aqui, tá? Bom, eu vou... Aqui, vocês fazem o seguinte. Vocês vão pegar a agulha e vão colocar por dentro deste último elástico, tá? Aí, junta as duas pontinhas, passa na agulha e... Puxa aqui. Tá? A fita maior eu amarrei aqui embaixo. Faz a... Pega cada mechinha e passa a mão mesmo assim, ó. Pra ela ficar mais definida. Ó, tá vendo? penteia a direitinho, depois você puxa cada mechinha. Pra ela ficar definida. Se quiser passar um gel para ela ficar bem marcada, pode ser também. Pronto, tá? Ela fica assim. E o nosso arquinho ficou assim. Pronto, ficou aqui mais um penteado aí para o dia das crianças para as meninas. E tomara que vocês gostem Muito obrigada Dê um joinha Um super beijo pra vocês Tchau, tchau